gente linda, a gente bonita, a gente maravilhosa Eu me chamo Dejaniro Vieira, ok? Sou morador aqui de Salvador, da Bahia Isso, exatamente, Salvador, Bahia Atualmente fazendo parte da pasta de evangelismo Aqui da Igreja Assembleia de Deus Ajudando a semear a palavra do Senhor A conquistar almas para o Reino de Cristo Hoje... Batizado casado para a glória de Deus É isso aí Bom, eu vim aqui para informar você Atenção você internauta Você que está aí procurando um site de qualidade Um site que ofereça curso teológico de qualidade Pronto, acabou a sua busca Acabou a sua busca Você agora encontrou o site da Universidade da Bíblia é Isso aí, Universidade da Bíblia www.universidadedabiblia.com.br Olha Oferece o melhor material didático O melhor conteúdo teológico Sua mente vai abrir, você vai crescer Você vai ter um conhecimento, uma gama de conhecimento profunda Em termos da teologia, ok? Atenção você que prega Você que faz evangelismo assim como eu Adquira os materiais da Universidade da Bíblia Entra lá no site www.universidadedabiblia.com .com.br, adquire o material da Universidade da Bíblia. Você vai ter uma gama profunda de conhecimento teológico Você que quer ampliar o seu conhecimento teológico Vai lá na Universidade da Bíblia Material didático maravilhoso E os assuntos, gente, os assuntos é uma maravilha Então não perca tempo como eu perdi tempo Pesquisando em vários sites, procurando aqui ou ali Acabou a sua busca, Universidade da Bíblia www.universidadabiblia.com.br Adquira os materiais e olha... Seu conhecimento ó vai subir muito, vai ampliar, ok? Um beijo no seu coração, um forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. <risos>